Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Tigrão. Um cara que antes nem botava para dentro e já queria gozar. É foda. Mas hoje, ah, hoje eu deixo qualquer mulher de pernas nas bambas. Vamos falar sobre gozar rápido. Eu já tive este problema terrível. Mas hoje, ah, hoje eu passo de 40 minutos a uma hora em uma foda. Antes de falar o exercício que vai ajudar você a melhorar sua ejaculação precoce. Eu quero contar um pouco da minha história. Talvez você já tenha passado por isso. Cara, com uns 20 anos de idade, eu fui encontrar uma gata. Bicho, na hora que meu bilau triscava na perereca da linda, queria virgoso. Aquilo era terrível, irmão. Não desejo nem a um meu pior inimigo. E fiquei naquela. Tentava namorar, mas meu pinto não podia nem entrar. Pois só de triscar, cara, eu queria gozar. Percebi na hora, a cara de raiva da Joelma. Ela não acreditava naquilo, antes mesmo do Bilau entrar, o paquera dela queria gozar. Depois daquele dia, passei a ter medo de namorar. Pois para mim, toda mulher que eu levasse para a cama, eu ia gozar rápido demais. Aquilo ficou comigo muito tempo. Algumas vezes queria gozar antes mesmo de entrar. Outras vezes depois de um minuto, ou dois minutos, eu já gozava e minha parceira ficava na mão. Morta de raiva. Isso durou até o dia que eu achei um exercício. Com ele eu passei a durar uns dez minutos, o que já era grande coisa. Isso não é fórmula mágica. É preciso disciplinar e exercício diário. Atenção, o exercício consiste em contrair o músculo que fica entre o pênis e o ânus. É o mesmo músculo que você mexe quando quer para o mijo. Sabe, quando você está mijando, aí fica dando aquelas cortadas na mijada. Pois é aquele exercício. Mas você não vai fazer isso na hora de mijar e nem namorar. Vai ter momentos do dia que vai fazer em sequência. No começo pode fazer umas 10 contrações e vai aumentando. Faça em qualquer lugar. No carro, no escritório ou onde quiser. Mas é importante que tenha uma hora em casa, sozinho, quieto, para fazer uns 10 minutos de contração desta região. Se você não souber que contração é essa, ou o lugar exato, deixa no comentário. Aí faço outro vídeo. Vamos lá, vou ensinar dois métodos para você agora. Faça regularmente e veja sua vida sexual melhorar, especialmente, controlar sua ejaculação precoce. Saiba o que fazer nível 1 deitado de barriga para cima, coloque as mãos sobre o abdômen. Contraia os músculos do períneo como se quisesse mexer o pênis. Para as mulheres, a contração é parecida com o movimento de prender a urina. Relaxe por 3 segundos e faça de novo. Repita 10 vezes. Nível 2. Sentado em uma cadeira, com os pés apoiados no chão em ângulo de 90, incline o tronco um pouco para frente. Faça uma contração forte com o períneo, sem mexer os músculos do abdômen. Mantenha por quanto tempo for possível e relaxe. Faça o exercício duas vezes ao dia. Lembre-se, soldados viris. Na mulher, o períneo começa na parte de baixo da vulva e se estende até o ânus. No homem, localiza-se entre o saco e o ânus. Por hoje é só soldados. Faça o exercício e dure pelo menos mais de 10 minutos. Ou torne-se um especialista como o Tigrão foda, e dure mais de 40 minutos. O vídeo do guia definitivo está na descrição. Até o próximo vídeo Soldados do Tigrão.